Bora lá então, vamos falar da Roda da Vida e vamos falar do quesito pessoal, vida pessoal. Como é que está isso para você? Está legal? Você tem tirado tempo para você? Para pensar em você? Ou você tem esquecido um pouco disso? Então nessa área a gente vai ver saúde, disposição, desenvolvimento intelectual e vamos falar também sobre equilíbrio emocional. Então, bora lá. Saúde e disposição. Como é que anda a tua saúde? Anda se cuidando. O que, que significa para você ter uma boa saúde? Ter disposição. Você acorda bem todos os dias? Ou você está naquela fase crocante, tudo estrala? Seu corpo não está te ajudando? Você precisa emagrecer? Você precisa tomar cuidado com o açúcar? Você tem diabetes? Você tem alguma coisa que está aí é, descompensada? Você cuida de você? Você entende que você é a habitação de algo maior, sua casa, sua morada, você cuida disso? Fazendo academia, se exercitando, qual a importância disso para você? Então, de 1 a 10, faça essa avaliação de uma maneira muito, muito honesta, tá bom? Nesse quesito. Vamos falar de desenvolvimento intelectual. Quando a gente fala dessa, desse, desse assunto, estamos falando de um nível neurológico chamado conhecimento. Então, como você tem alimentado a sua mente? Quais são as suas fontes de conhecimento? Perde muito tempo na frente da televisão? Frente de re... na... no celular, na... nas redes sociais? Quem você hoje tem como se fosse uma referência para você? O conhecimento que você tem? Tem contribuído para a pessoa que você está querendo ser? Tem hábito de leitura? Como é isso para ti? Entenda que pessoas que têm alto desenvolvimento, elas investem no mínimo de 10% a 15% em si, todos os meses. Por quê? Porque se a sua mente for forte, os seus resultados, o seu corpo também vai ser forte. Então, de 1 a 10, qual é a nota verdadeiramente que você dá para esse quesito desenvolvimento intelectual? Tá bom? Anota aí, faça as suas anotações, as suas observações, responda as perguntas que talvez está fazendo sentido para você. E equilíbrio emocional? Como é isso? Você é aquela pessoa surtada que chega em casa depois do trabalho e fica dando aqueles pinotes, aqueles surtos? Ou não? Você consegue manter a paz? Ou no trabalho? Como é que é isso? Consegue manter esse equilíbrio? O que que significa para você ter equilíbrio emocional? Às vezes, né? É, por exemplo, os homens com cargos na empresa, às vezes fica aquele sentimento que precisa demonstrar resultado, fica meio fechado, né? medo, enfim. Como é que é isso para você? Isso tem que te atrapalhar ou tem que te alavancar? Você que é mulher, quando está no seu período... Consegue equilibrar, reconhecer que você precisa ter o seu tempo, que você precisa se recolher, às vezes, para não explodir né? com, com o marido, com os amigos ou com os filhos. Como é isso? Verdadeiramente equilíbrio é, emocional. Então, faça essa avaliação, notinha de 1 a 10, seja bem racional, tá? bem verdadeiro com você mesmo e faça as avaliações que você precisa. Ok? Então a gente se encontra agora no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre o quesito profissional. Até lá!